Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Meu nome é Isis e eu vim fazer um breve vídeo aqui para vocês sobre a experiência que eu tive com o Fignar. Gente, eu vejo muita muitas pessoas falando aqui na internet sobre a veracidade desse produto. Ah, será que é bom? Será que não é? Eu peço que você fique até no final do vídeo que você vai tirar as suas próprias conclusões. Então, gente, há um tempo atrás eu tive, eu fiz alguns exames e comprovou que eu tinha esteatose, que é a gordura no fígado. E como todos nós sabemos, o fígado é um órgão que é responsável para fil filtrar tudo que nós ingerimos. E eu não queria nenhum tratamento invasivo, e eu queria algo natural. E através de uma conhecida, eu tive o conhecimento do Fignar, que é um tratamento 100% natural, não precisa de prescrição médica, não tem composição química, é exatamente o que eu estava procurando no momento e eu comecei a fazer o uso do mesmo. Foram três meses, é de forma totalmente simples, são 20 gotinhas sublinguais que você vai estar tá colocando diariamente, e eu falo pra vocês que a minha experiência foi totalmente positiva. Se passaram três meses, eu retornei aos exames, e 90% de toda a gordura acumulada no fígado que eu tinha foi totalmente retirada. E esse é o alvo do tratamento. Porém, se você parar pra, pra, pra olhar todos os componentes, tem muitos componentes de composições naturais, tipo, é, vitamina B6 e tudo mais, que auxilia no funcionamento do cérebro, da pele, mas aqui, não, não vamos sair do foco do vídeo, que é, é a gordura no fígado, que no caso no meu, no meu caso foi totalmente sanada, e pra mim foi totalmente positivo, pessoal, essa... Essa experiência que eu tive. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês é, o site onde você vai estar tá comprando o produto original, tá? Porque tem muitos sites aí que tá vendendo vários produtos. Eu deixo pra você é, o site que eu comprei onde eu tive a experiência positiva que eu estou dividindo aqui com vocês. Eu deixo aqui na descrição do vídeo o site e qualquer dúvida que vocês vierem a ter, pode deixar aqui em comentário que eu vou estar tá tirando as mesmas. E é isso, pessoal. Beijo, até o próximo.